Será que você sendo um motorista de aplicativo sabe todas as medidas de segurança para evitar qualquer tipo de golpe ou bandidagem? Fala aí drivers, se você não me conhece meu nome é Lucas, motorista de aplicativo desde 2017. E no vídeo de hoje eu quero trazer 10 dicas importantes para manter a sua segurança como motorista de aplicativo Para que você trabalhe com mais conforto e segurança e possa voltar vivo para casa E se você já está gostando do conteúdo desse vídeo, já deixa aqui um like Verifique se sua inscrição está ativa E não deixe de ativar o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos, beleza? Mas vamos lá, sem mais enrolação a primeira dica que eu tenho para dar para vocês é que você deve esquecer o seu WhatsApp enquanto você estiver trabalhando, principalmente quando você desembarca um passageiro, porque na medida que você fica ali mexendo no WhatsApp, você perde total atenção ao que está acontecendo à sua volta, e um minutinho de falta de atenção você pode cair em uma roubada, e você também não deve ficar mexendo no seu celular enquanto você estiver com um passageiro dentro do seu carro. Porque eu tenho certeza que o passageiro vai te dar uma nota uma estrela. Fora que também você pode cometer algum tipo de infração ou algum tipo de acidente. Então tome cuidado. Segundo... Ao receber alguma chamada nos aplicativos, sempre verifique a nota do passageiro. A nota do passageiro é um ponto norte para a gente que é motorista de aplicativo. Assim a gente consegue identificar se aquela corrida vai ser uma corrida tranquila ou se vai ser uma corrida que pode dar problema. Geralmente, corridas com passageiros abaixo de 4.60 já vai dar dor de cabeça. Então, essa pode ser a sua margem de corte. Terceira, você chegou no local e identificou que o passageiro não tem uma boa aparência Já tive o seu alerta Então sempre tente evitar corridas com dois ou mais homens Ou se você identificar que aqueles moleque lá tá com bonezinho na cabeça, shorts aquele jeitinho que você sabe que não é o que a gente pode julgar Mas infelizmente você só vê esses tipos de pessoas assaltando os outros Então evite Quarto ao aceitar uma corrida e o passageiro ficar ali enchendo seu saco no chat falando vem logo, estou com pressa, não sei o que, cancele, evite dor de cabeça porque aquela corrida vai ser desagradável e provavelmente você não chegando rápido ele vai te dar uma estrela. Quinta dica, se você chegar no local e identificar que tem mais de 5 passageiros, 4 ou 10 crianças, evite esse tipo de corrida. Porque ali no momento pode até ser tranquilo, mas durante o trajeto você pode parar em uma blitz e a multa vai cair toda no seu bolso. E adivinha só, o passageiro ele vai falar, ah mas o motorista deixou. Então cancele sempre que você ver cinco pessoas no local de embarque. Sexta dica, evite sempre que possível viagens para supermercado. Toda vez que você receber ali uma corrida no seu aplicativo, ao qual você vê que o local de embarque é um supermercado, e a pessoa ainda chamou no Uber X ou chamou na 99 Pop, cancele. Porque você vai perder muito tempo ali para embarcar o passageiro, às vezes é até difícil encontrar o passageiro dentro do mercado, você vai perder tempo para embarcar ali as compras, depois você vai perder tempo para desembarcar as compras, e tempo é dinheiro. Fora que toda vez que você pegar algum passageiro em mercado e desembarcar, você vai perder muito tempo parado ali no local de desembarque do passageiro, estando muito vulnerável, qualquer bandido pode chegar ali e cometer o um assalto em você. Sétima dica, chegando no local de embarque do passageiro, e bater aquele sexto sentido, você vai ver que tem alguma coisa suspeita ali na rua, cancele, a sua vida vale muito mais do que aquela corridinha, e quem vai chorar por você vai ser somente os seus familiares, nem os aplicativos eles vão estar nem aí para você. Oitava dica, Toda vez que você pegar uma corrida onde o local de embarque é numa rua sem saída, você tem duas opções, ou você entra de ré, porque assim qualquer tipo de imprevisto você pode acelerar o carro e sair da situação, ou cancela a corrida, porque geralmente becos sem saídas é uma grande armadilha. Nona dica, embarcou o passageiro e o mesmo ficou ali, moço, pelo amor de Deus, acelera, preciso chegar no local de destino ali em pouco tempo e tudo mais, Explique de uma forma profissional para o passageiro que você não pode ultrapassar a velocidade da via, que você também pode cometer algum tipo de acidente, colocando a sua segurança em risco. Então tome muito cuidado. Décima e última dica desse manual. Toda vez que você identificar algum passageiro suspeito dentro do seu próprio carro, ele começa a mandar mensagens, começa a meio que cochichar, começa a fazer algumas ligações estranhas, tá com muitas gírias, atitudes muito suspeitas. Eu recomendo você fazer o máximo possível para identificar algum local onde tem um posto policial ou, geralmente, grande parte dos motoristas eles conseguem identificar quando você fica mandando muitos piscaletas, mandando sinais e assim o motorista já vai entrar em contato com a polícia falando que aquele carro está com alguma atitude suspeita e assim você vai conseguir um resguardo dos seus parceiros, beleza? Bom, essas foram as 10 dicas desse manual eu pretendo fazer um novo manual falando mais 10 dicas sendo um volume 2 desse próprio vídeo só que para isso eu preciso saber que se esse conteúdo realmente te ajudou se te ajudou, deixa o like aqui nesse vídeo quando atingir uma média de 500 likes, aí sim eu vou saber que você gostou desse vídeo e assim eu vou criar a parte 2 desse volume dos motoristas diurno. Lembrando que essas dicas também funcionam para motoristas noturnos. Mas se você realmente é um motorista que só trabalha à noite e quer saber dicas de segurança para a noite, eu vou deixar o link do vídeo aqui acima. Você acessa ele e assista as 10 dicas para motoristas noturnos, beleza? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não deixe de compartilhar com todos os seus amigos nos grupos de WhatsApp. E se você ainda não se inscreveu no canal, não deixe de se inscrever aqui agora. Aí, ah, mande aqui os comentários. Se você tiver mais dicas de segurança, mande aqui. Quem sabe, num próximo volume, eu acabo colocando a sua dica no próximo vídeo, beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima, falou, tchau!